Olá meu nome é Luiz Cândido Eutise. Bem-vindo ao canal A Verdade sobre Disfunção Erétil. Nesse vídeo você irá entender os fatores psicológicos que podem estar atrapalhando suas ereções. Fique até o final, veja quais são esses fatores, suas origens e como você poderá eliminar com o simples conhecimento das causas. Mas antes eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações, assim quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas para aumentar suas ereções e turbinar seus relacionamentos, você será o primeiro a saber. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma vida sexual ativa e saudável é um dos pilares da qualidade de vida. Mas, grande parte dos brasileiros, principalmente aqueles que vivem nos grandes centros urbanos, encontram dificuldades em conciliar a rotina agitada com o sexo. Uma pesquisa realizada pelo Projeto Sexualidade da Universidade USP em São Paulo, mostra que 30% da população masculina brasileira tem dificuldades para ter e manter uma ereção. Entretanto, atualmente é cada vez mais comum encontrarmos homens jovens com disfunção erétil, ejaculação precoce e falta de desejo sexual. Autoridades no assunto explicam quais são os fatores para a redução do desejo sexual masculino identificados por psicólogos. O estresse, a ansiedade e a depressão são os principais vilões do desejo sexual masculino, causando disfunção erétil. Uma pesquisa realizada pelo ISMA br International Stress Management, o Brasil é o segundo país do mundo com maior nível de estresse. Também temos uma alta prevalência de ansiedade e depressão, segundo dados recentes da OMS. Embora grande parte das disfunções sexuais nos homens esteja ligada a causas orgânicas, cerca de 10 a 20% dos casos são de fundo psicológico. Isso é comprovado quando fisicamente não há nenhuma explicação para a falta de ereção, desejo ou ejaculação precoce. Os problemas sexuais afetam a autoestima do homem, que passa a construir um conceito distorcido sobre si interferindo nas suas relações afetivas, familiares e sociais, levando a conflitos que agravam o distúrbio sexual e afetam a qualidade de vida. Veja agora os sete fatores psicológicos que explicam a disfunção sexual masculina. 1 um, – Estresse. Quando o estresse se torna crônico, há a elevação dos níveis do cortisol e diminuição da produção da testosterona, o principal hormônio sexual masculino. O estresse também leva ao cansaço e à falta de motivação, que interferem na disposição para ter uma relação sexual. 2. Ansiedade. A ansiedade está diretamente relacionada à ejaculação precoce. Dados recentes mostram que quase metade dos homens com disfunção erétil também apresenta ejaculação precoce. A explicação é que para não perder a ereção, estes homens apressam de forma intencional a relação sexual, antecipando a ejaculação. 3 – Depressão. A depressão é um transtorno psiquiátrico que também apresenta causas orgânicas, reduz a libido, fazendo com que o indivíduo fique menos interessado por sexo. 4 – Baixa autoestima. Homens que não se valorizam, são inseguros, não se permitem errar, têm dúvidas sobre sua capacidade e que se sentem inferiores podem ter mais chance de desenvolver uma disfunção erétil. 5 – Timidez. Em geral, pessoas muito tímidas tendem a ter uma retração do impulso sexual, e podem ter mais dificuldade para expressar as emoções e para interagir. É comum buscarem se satisfazer sozinhas por meio da masturbação ou ainda através de outras atividades ou hobbies. 6 – Relação com a parceira. Os problemas conjugais não resolvidos interferem no desejo sexual. Além disso, a sexualidade masculina entra em crise se a parceira apresentar queda do desejo sexual, não conseguir atingir o orgasmo, não participar das tentativas sexuais ou ainda desqualificar o desempenho sexual do homem. Por isso, a incapacidade de combinar a sexualidade com a afetividade são fatores que podem manter ou causar a disfunção erétil. 7 – Crenças religiosas e familiares. A educação recebida na infância e na adolescência tem um forte impacto do desenvolvimento da sexualidade. Se a educação sexual foi regressora pode afetar o desempenho sexual, fazendo com que o homem crie inibições e tabus em torno do ato sexual. 7 – Veja agora algumas crenças e mitos sexuais. 1 um, – O homem sempre está interessado e pronto para o sexo. 2 – O sexo equivale à penetração. 3 – Sexo requer ereção. Essas são algumas crenças que podem levar a disfunções sexuais. Mesmo que de forma isolada esse homem passe por um episódio de falta de ereção, por exemplo, pode desencadear crenças negativas sobre sua própria sexualidade. Essas crenças não só aumentam a chance de ter uma disfunção erétil, como desempenham papel fundamental na manutenção do distúrbio. Independente do fator emocional envolvido, o importante é que nesses casos o homem procure ajuda psicológica. Mas revise esses fatores psicológicos e analise se estão pesando sobre seu problema. Às vezes a simples compreensão do problema pode te ajudar e muito com suas ereções. Lembrando que a falta de ereção por causas orgânicas, como obesidade, problemas de circulação sanguínea, entre outros. Também podem contribuir para todas essas causas psicológicas, a verdade é que para melhorar suas ereções, você deve cuidar da saúde como um todo, mas para explicar melhor tudo isso eu vou deixar um link aqui abaixo com outro vídeo, que mostra um método onde você irá aprender a colocar tudo isso em prática, um método natural e comprovado por milhares de homens que afastaram de vez o fantasma da disfunção erétil. Clica no link da descrição e veja esse outro vídeo.